Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz. Esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre a duração dos jejuns. A gente já sabe que jejum não é pra barganhar com Deus. Não é pra ele olhar e falar, tadinho do meu filho, sem comer McDonald's, vou ter que fazer as coisas que ele quer. Não é nada disso. É pra que a gente diminua nossa carne e fortaleça o nosso espírito. Que a gente fique mais sensível ao que Deus tem pra nós e quer dizer. E muitas vezes a gente não sabe por quanto tempo fazer o jejum. Só que na Bíblia a gente encontra alguns alguns exemplos e eu queria demonstrar isso para vocês. O primeiro exemplo é o jejum de uma noite. Ele aconteceu com o Dário. O rei Dário é um rei que estava governando aí escolheu algumas pessoas muito inteligentes para ser como ministros dele. Uma dessas pessoas era Daniel Só que um dos mandamentos da, Das coisas que o rei falou para fazer É que não podia adorar o Deus Que era o Deus de Daniel Que é o nosso Deus E Daniel foi e adorou ele quando isso aconteceu, é claro que eu estou falando de uma forma bem simples, porque a ideia é a duração do jejum. É, e quando Daniel foi e adorou ao nosso Deus e orou a ele, as pessoas viram, os inimigos viram, contaram para o rei e o rei teve que fazer justiça, de acordo com aquilo que ele tinha falado, mesmo sendo Daniel, e mandou ele para a cova dos leões. Só que ele ficou muito triste, porque era um amigo dele e aí ele vai e fica em jejum durante uma noite, eu vou ler para vocês em Daniel 6,16 então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões e o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus a quem você serve com tanta dedicação te salve, trouxeram uma pedra com ela tampar a boca da cova, o rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra, o rei voltou para o palácio mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite ele não pôde dormir. Então, o rei estava triste, ele estava vendo uma situação onde ele não podia fazer algo para mudar, ou de justiça, ou de injustiça, ou de tristeza, ou de perda de amizade, alguma situação onde você olha e fala, meu Deus, como que eu vou lidar com isso, porque isso está magoando meu coração. Foi isso que aconteceu com o rei Dario. Lógico que depois a gente sabe que Deus é, salvou o Daniel, poupou Daniel, e aí é, ele foi eleito o rei, da, é, o deus daquela geração, mas é, o rei Dario ficou de jejum por uma noite, em uma noite ele não comeu, ele não bebeu e ele não se deu a prazer nenhum, porque o coração dele estava contrito e ele precisava ali de um milagre, de algo que acontecesse para que trouxesse alegria de volta, e muitas vezes isso acontece com a gente, é, tem alguma situação onde a gente tem que é, falar algo, ou ter alguma atitude que o nosso coração fica triste, e aí a bíblia nos mostra que as vezes o jejum pode nos ajudar a lidar com isso. Então, o Dário ficou em jejum por uma noite. Depois, a gente tem o Esdras, que ficou em jejum com o povo da Babilônia durante um dia. Em Esdras 8, 21, tá assim. Então, ele perto do rio Ava, eu dei a ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveremos nos ajoelhar diante do nosso Deus. Ele pediu que nos dirigisse na nossa viagem, nos protegesse, protegesse os nossos filhos e tudo o que era nosso. Então, Esdras está ensinando para nós que muitas vezes, antes de fazer uma grande mudança antes de chamar pessoas, antes de voltar para a cidade, porque era isso que estava acontecendo. Ele estava chamando levitas e outros ministros, além dos sacerdotes que ele já tinha, e eles iam voltar para Jerusalém através do rio Ava. Muitas vezes a gente está chamando pessoas para a nossa vida, para nossa célula, para nossa família, para nosso ciclo de amizades, no nosso trabalho, e a gente não consagre isso a Deus. A gente não quer saber a opinião de Deus sobre isso. Não coloque isso debaixo da bênção. Não tem atitudes que comprovam que o nosso coração quer seguir a vontade do Senhor, então nós convidamos pessoas para a nossa vida, ou mudamos de lugar, ou voltamos para atitudes antigas, como ele está voltando para Jerusalém, sem que a gente consagre isso ao Senhor, mas Esdras está ensinando que quando você faz esse tipo de atitude, tanto convidar pessoas, quanto chamar pessoas, quanto voltar atrás, ou viajar, ou iniciar qualquer planejamento, projeto novo, a gente tem que orar sim. E essa oração dele era reforçada através do jejum. Só que ele não fez o jejum sozinho. Ele chamou todo o povo para jejuar com ele. E muitas vezes a gente acha, porque a nossa salvação individual, nossa vida com Deus também tem que ser. Você pode chamar o seu líder, o seu irmão, pessoas que têm a mesma fé que você para orar e jejuar junto com você. Isso fortalece o jejum, porque ele é feito em unidade, ele é feito em corpo, em igreja. E Esdras mostra isso pra gente, que muitas vezes a gente quer uma um novo projeto, uma transformação, mudar de lugar, mas fazemos jejum sozinho ou nem fazemos. E Esdras ensina que durante um dia, ele e todo aquele povo jejuou e orou para que o Senhor protegesse. Muitas vezes a gente precisa da proteção do Senhor e não sabe como pedir. O jejum é uma ótima forma. Depois a gente tem a história de Esther, que recebeu aquele decreto, né, do rei, onde várias pessoas iriam morrer e a nação dela seria muito prejudicada e eles estavam muito tristes. Então ela vai e faz um jejum de três dias Em Esther 4.3 está escrito assim Em todas as províncias em todos os lugares Onde foi lida a ordem do rei Os judeus começaram a chorar em voz alta Eles lamentaram, choraram e jejuaram Muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro E se deitaram sobre as cinzas Esther está ensinando pra gente Que quando você estiver muito triste Quando você estiver diante de uma situação Onde você mesmo não tem poder pra resolver Porque ali não tinha, era a ordem do rei Como é que você vai contra a ordem do rei? Então você jejua você ora, que o Senhor vai interceder por você. Ela fez esse jejum durante três dias. E isso é um ensinamento para sempre na nossa vida. Quando a gente tem uma situação onde a gente não tem poder para resolver, a gente fala com quem tem todo o poder, honra e glória, que Ele resolve para nós. Então, o Esther jejuou durante três dias. Depois a gente tem Daniel, que orou. E jejuou durante 21 dias em busca de revelação. Ele recebeu uma visão espiritual, mas ele não entendeu nada. Então, ele precisava da revelação do Espírito Santo sobre aquilo. Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, entender a vontade dele, ou ter uma revelação, ou sobre a Bíblia, ou sobre algo que tem sido estudado, ou sobre alguma situação. Então, Daniel ensina a gente que a oração com jejum é um ótimo canal para receber a revelação do Senhor. No caso dele, ele recebeu a própria pessoa de Cristo, mas isso é outra história. Eu vou ler pra você em Daniel 10.1. Durante o terceiro ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, me chamado de Beltessazar, se você não sabe, o nome de Daniel é Beltessazar. É, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação através de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por três semanas. Três semanas, 21 dias. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, não comi carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Então, o jejum dele foram frutas e legumes, só que ele comia durante 21 dias. E ele fazia isso para receber revelação do Pai. E o último exemplo que eu vou colocar aqui... É o exemplo de Jesus também, né? Mas também é o de Moisés, que é o jejum de 40 dias. Esse jejum, ele é feito para mudar de nível, para receber a vontade do Pai, para entender aquilo que o Senhor quer demonstrar, que Ele quer trazer. Aconteceu durante duas vezes com Moisés mais explícito na palavra. Uma vez, que era quando ele estava no monte, para receber as palavras dos mandamentos do Senhor, e a outra vez para interceder pelo pecado do povo, que é mais ou menos o que Jesus fez em um, né? Ele ficou 40 dias no deserto, jejuando, para receber a vontade de Deus, que não era outros mandamentos, mas aquele cheio da graça. Agora ele tinha aumentado o nível dos mandamentos. E também a intercessão pelo pecado do povo, porque o que Jesus fez foi se sacrificar pelo meu e pelo seu pecado. Então, tanto Moisés quanto Jesus, quando ficaram em jejum 40 dias, eles ficaram na presença do Senhor, dentro do Espírito Santo, no cerne do poder de Deus, para poder receber do Pai revelação, proteção, é, libertação dos pecados, perdão de todas as coisas e poder de Deus para poder fazer aquilo que eles tinham que fazer para poder cumprir o propósito. No caso de Moisés, eu vou ler para vocês em Deuteronômio 9, 9, que ele mesmo tá falando. Eu subi o monte para receber de Deus as duas placas de pedra, nas quais estavam escrita a aliança que ele fez com você. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites. Durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. E Jesus também ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Então aqui a gente já tem um, uma mostra na palavra do Senhor de durações de jejum. Uma noite, um dia, três dias, 21 dias, 40 dias. E também dá pra ver que alguns não comiam nada, outros não comiam carne, outros nem bebiam água. E isso vai depender do seu relacionamento com Deus, do seu preparo, do seu corpo. Mas o importante é entender que quando a gente precisa de algo, a gente precisa daquele que resolve todas as coisas. E é no Senhor que a gente consegue vencer as melhores batalhas. Se a sua oração tá sendo pouco, e se a, ou se ela tá sendo muito, mas se o seu relacionamento com Deus precisa de um up, de um booster, de um boom, faça um jejum. É a melhor experiência que você pode ter. Difícil? Demais. Principalmente quando tem promoção no McDonald's. Mas, compensa. Porque a gente pode ver aqui que pode salvar um povo, pode salvar uma vida de um leão, pode salvar uma humanidade, ou pode trazer a revelação daquilo que você busca no Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça.